Funcionários da AVE-BRAS de São José dos Campos protestaram hoje em frente ao BNDS, Banco de Desenvolvimento Nacional e Desenvolvimento Social e Econômico no centro do Rio de Janeiro. Eles pedem uma intervenção efetiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por conta do atraso de sete meses nos salários. O sindicato ainda aguarda uma reunião com o presidente Lula para discutir o futuro da empresa e dos funcionários, mas não tiveram retorno. Segundo o sindicato, a escolha de fazer o protesto em frente ao banco foi proposital. É que a instituição estaria prejudicando os trabalhadores no processo de recuperação judicial. A greve já completa sete meses. Vocês estão vendo aí imagens lá do Rio de Janeiro, onde então os trabalhadores da Avibraz eh, foram fazer um protesto. A greve dura sete meses, os eh, funcionários eh, querem receber aquilo que lhes é devido, não querem que a Avibras seja vendida para eh, empresas internacionais. O governo... Era o maior cliente da Vibras é, e, como vocês viram na, na lauda que eu acabei de ler, né, o presidente Lula ainda não se manifestou.